Sessão Ordinária, 24 de agosto de 2021. Nomes. Adelson da Silva Rezende, Bernardo Patrício dos Santos, Claudineide Souza Jesus, Darli Luciano da Silva, Derci Paulo Trevisan, Douglas Pereira Teixeira de Carvalho, Francisco Marli Teixeira, Francisco Ailton dos Santos, José Vaz Neto, Leonice Claus dos Santos, Marcos Roberto Menin, Oslen Dias dos Santos, Reginaldo Luiz da Silva, com a ausência do vereador José Vaz Neto. Verificando o coro e pedindo a proteção de Deus, declaro aberto e apresenta a sessão. Quero agradecer a presença do nosso amigo Netinho, ex-vereador de Paranaíta. Obrigado, Netinho. Seu Eloy, nosso secretário. Público presente. Sinto-se à vontade. Passamos ao expediente. Ata da sessão anterior...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 Ao esmo, senhor Oslin Dias dos Santos, presidente da Câmara, cumprimento cordialmente e justifico a ausência do vereador José Vaz Neto, PL, na sessão do plenário do dia de hoje, por motivos de saúde, cabe salientar que o nobre colega se encontra bem, mas por motivo de segurança, e indicação médica se encontra em resguardo em sua residência. Sendo que tinha para o momento, subscrevo Christopher Barros Garcia, assessor. Ofício número 210 barra 2021, servimos do presente para informar a vossa excelência que o balancete financeiro relativo do mês de julho de 2021 está disponível para apreciação por essa Augusta Casa de Leis no web da site www.empreaf.com.br na guia contabilidade para visualização ou download do mesmo. Valmir Guedes Pereira, diretor executivo do IPREAF Associação Indígena Caiauip Kayabi Com CNPJ 03752702 702 mil ao contrário 10 Localizado na rua D número 538 setor D Ao senhor Oslen Dias dos Santos, presidente da Câmara Municipal aos cuidados do vereador Claudinei de Souza Jesus, vereador municipal de Alta Floresta, e aos cuidados também do senhor Chico Gamba, prefeito municipal. Assunto, reunião das lideranças Caiabi com a coordenação do PB, AI, CHTP, prefeito e vereadores. Referência, construção, sede, escritório da AI, KK e CASAI. Caríssimos senhores vereadores e prefeito, por intermédio do presente, solicitamos ao senhor Ruslin Dias dos Santos, Tucci, presidente da Câmara Municipal de Alta Floresta, a verificar as possibilidades de agendar ou marcar reunião nas dependências da Câmara de Vereadores para dia 27 de agosto de 2021, às 15 horas e, evidentemente, com a participação do senhor Tucci, presidente da Câmara de Vereadores, vereador Claudinei, vereador Adelso, bem como outros vereadores que queiram participar, o senhor Chico Gamba, prefeito municipal, que já confirmou vossa presença, o senhor Arthur Loyola, coordenador do PBAI-CHTP, o senhor Clóvis Nunes, servidor da FUNAI e quatro das suas lideranças da Caiabi, cuja reunião será apresentada pelo senhor Arthur Loyola, coordenador dos programas indígenas, Companhia Hidrelétrica Telespiris CHTP, aos trâmites referentes ao projeto, andamento e encaminhamento da obra da sede-escritório da cidade de Alta Floresta. No ensejo também será tratado assunto sobre a CESAI referente à criação da CASAI. Sem mais, agradecemos o apoio e aguardemos demais providências e que façam jus atenciosamente. Diego Fernando Palés, presidente da Associação Indígena. Quero deixar o convite aos senhores vereadores que a reunião está marcada para sexta-feira às 15 horas aqui no plenário com a Associação Indígenas. Ok? Solicito do senhor secretário a leitura das matérias em apresentação. Indicação número 339 barra 2021, autoria vereadora Ilmar Teixeira. Teixeira. A vereadora indica à Secretaria de Infraestrutura providenciar os reparos com urgência dos bueiros que se encontram abertos na Rua do Ser, centro especializado em reabilitação, através da Praça Cívica. Indicação número 340, barra 2021, autoria, vereador Douglas Teixeira, vereador... Douglas Teixeira indica à Secretaria Municipal de Infraestrutura a necessidade da construção de um redutor de velocidade na rua São Domingos, no bairro Boa Nova 2, em frente ao posto de saúde. Indicação número 341, barra 2021, autoria vereador Darli Luciano da Silva, o vereador indica ao prefeito municipal de Alta Floresta, Sr. Valdemar Gamba, a necessidade de promover, através dos departamentos competentes, o um encaminhamento de projeto de lei ao poder legislativo no sentido de estabelecer regras e penalidades para caso de obras paralisadas há mais de 60 dias, semelhantes à inclusa da minuta. Indicação número 342 barra 2021. Autoria vereadora Ilmarli Teixeira. A vereadora indica a Secretaria de Saúde providenciar coletas ou crachás de identificação para os servidores que estão trabalhando na vacinação do Covid-19. As matérias horas Apresentadas serão encaminhadas conforme disposição regimental. Passamos o uso da tribuna. Comunico aos senhores vereadores que o tempo destinado de cada um será de seis minutos, com tolerância de um minuto. É, pela ordem. Vereador Pitoco. Senhor presidente, companheiros vereadores, público aqui presente, imprensa, quero cumprimentar a todos aí, nosso amigo Eloy, que está aí presente, e cumprimentar a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, o senhor presidente nem ia usar a tribuna, mas é uma tribuna nova aqui, do meu lado, então fiz questão de vir aqui e agradecer... Também que eu estive viajando. Agradecer a vossa excelência pelo, pela compreensão. Fui visitar a minha mãe. Graças a Deus. Está tudo bem. E aí acabei ontem ficando por casa. Que eu estava... Com um suspeita de ter adquirido essa doença que não acaba nunca, né, seu Eloy? Mas fiz o exame. Deu um negativo. Está tudo bem. Graças a Deus. Estamos aí... Né, retomar a nossa, nossos trabalhos, as nossas demandas, cada vereador tem aí o seu objetivo, né, na sua pauta, que é a reivindicação das demandas que é exigida pela população. Gostaria de reforçar o pedido aí ao prefeito, a despeito das galerias, vai vir o tempo da chuva, e tem várias bocas de lobo, galeria de água, todas entupidas, e inclusive com a própria tampa toda destruída. Então, gostaria aí que o prefeito agilizasse a contratação de uma empresa para fazer esse trabalho, que é de suma importância para todos. Também falei com o secretário de Finanças, Paulo Moreira, a respeito da demanda do asfalto que eu venho cobrando aqui nessa tribuna, que seria a H13 para ser feita esse ano ainda. Provavelmente, eu espero que pelo menos essa rua seja feita esse ano. É, tem outras demandas, né? a respeito da, da saúde, aquelas Emenda do deputado Avalone, do deputado Nelson Barbudo, não conseguimos agilizar o projeto da rua a tempo e essa verba foi destinada à Secretaria de Saúde. Também fico feliz porque essa secretaria precisa muito de recursos na situação que está acontecendo hoje em Alta Floresta. Todo recurso que vem é bem-vindo. Então, esse dinheiro vai para a Secretaria de Saúde e o prefeito garantiu né, que, seja fe... que vai ser feito de qualquer maneira o asfalto que era destinado para aquela... aquela obra, esse recurso. Gostaria também de desejar meus pesos, a família da Giesibel, né, Leonice? Mais uma amiga que nós perdemos. Tantos amigos, parentes, né? Aqui todo mundo quase perdeu um ente querido com essa doença. Quero desejar aos familiares muita fé em Deus, que é o único jeito que tem de passar a dor, né? Agradecer a presença de todos aí, estamos aí. Obrigado a todos, fique com Deus e um abraço. Na sequência, vereador Naldo. Bom dia a todos. É, como poderia de falar, né? A entrega ontem, lá no assentamento Jacaminho, a entrega de 56 títulos para os produtores, né? Isso era um sonho de muitos anos, mais de 25 anos atrás. É, durante esse tempo, muitas promessas de políticos, deputados, é, o povo já estava desacreditado. O, agradecemos ao presidente do Intermate, que esteve presente, o Francisco Serafim, o senhor Danilo Fernandes, que é o diretor agrário, o, e também ao prefeito, que dispôs o, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente, a Gersilene, o Rafael, que trabalhou junto com o pessoal lá do, do assentamento. Então, agradecer o grande sonho que se tornou realidade. E agradecer também ao governador Mauro Mendes, que está sendo feito assim, um trabalho junto, sério, junto à nossa cidade, trazer muitos recursos. Isso aí para a nossa região vai ser uma forma de o produtor é, comprar, financiar vários produtos dentro da sua área. Então é, é muito produtivo esse... Eu gostaria também de agradecer o deputado Nininho, porque teve algumas pessoas que não se encaixaram nesta forma totalmente de graça. E teve alguns que teve que pagar uma boa parte do, do, da terra. É num valor simbólico, mas para o pequeno produtor é pesado. Então, nós fizemos o ofício junto ao deputado Nininho para que conversasse com o presidente Francisco Serafim, não para que... É, eles, os produtores não estavam querendo negar a pagar, mas que dessem as condições de parcelamento para que dessem condições deles pagarem o, no início era 30% de entrada mais 3 anos o restante parcelado então graças ao deputado Nininho, com a Talita assessora do deputado conversando com o Francisco Serafim nós conseguimos reduzir para 20% de entrada e 5 anos para pagar essa, o restante. Então, é, é uma boa, caiu um, reduziu um pouco o valor para eles, dar mais condições deles pagarem todo mês. O, gostaria também de agradecer o presidente Tute, que esteve presente também com todos os restantes vereadores, o Claudinei, o nosso amigo também que estava sempre presente, o como que eu falo? O Menin, Marcos Menin, que estava sempre presente desde a gestão passada. O Ailton, Leonice, aí o Marli, então todos presentes lá, dando uma força, dando uma... marcando presença na comunidade. E é bom que o povo conhece vocês, que tem alguns de vocês que são novos agora. É, este contato com a população é bom. Eles agradecem, viu? O... Tem outro problema, presidente. O posto de saúde da Ouro Verde é, acabou, eu passei lá hoje de manhã, está totalmente, está bonito, ótimo visual, só que está sem padrão de energia. A Energisa demorou mais de três meses para dar resposta. Direto nós estávamos cobrando para que seja ligada a energia no padrão antigo. E na semana retrasada ele veio a resposta como que teria que ser trocado o padrão com a caixa. Então, acelerar o pessoal da, da Secretaria de Saúde, para que seja comprado esse padrão, para que seja ligado. Como é que está é, lá feito e como é que não vai inaugurar ser energia? Aí é o fim da picada mesmo. O, teve o início as aulas estadual, só que nós dependemos dos transportes. Transporte é do município. Quinta-feira passada conversei com a secretária Neinha, Onde ela falou que estava chegando os transportes novos do município, só que esses cinco que estão para chegar, eu acho que é poucos para suprir essas. Então, uma cobrança. Os dias estão passando, o ano já está quase já na... chegando em setembro para que seja feito esse transporte no setor rural. É muita cobrança. Eu já passei por isso. Eu já tive filho que estudava, tive que mandar para outro município por falta de, de, de aula na, na nosso município, na nossa região. Então, estou cobrando para que seja acelerado esse transporte escolar para o setor rural. Mesmo que não sejam as aulas 100% presencial, mas que dê suporte para os alunos irem, aqueles que os pais liberarem para ir para a escola para que tenha o transporte. O transporte é do município. O Iluminação pública. Está enrolada essa licitação. Por se tratar longe, a nossa região pista do cabeça, a gente espera dar uma quantia de lâmpadas queimadas para pedir. Já foi pedido, já faz um mês já. E cada vez que a gente passa em uma rua, está só queimando mais lâmpadas e mais. Então, eu estou cobrando Estou levando para ficar registrado aos nossos eleitores que a gente está cobrando junto ao setor de licitações e junto ao pessoal lá de, da prefeitura. Muito obrigado. Fico com Deus. Na sequência, a vereadora Marli. Bom dia aos companheiros e às companheiras. Nobres edis vereadora Leonice, servidores da casa, mesa diretora, presidente Tucci, todos aqueles e aquelas que nos assistem nas redes sociais e que nos possibilitam a fiscalização e o acompanhamento do nosso trabalho enquanto edis eleito para legit legitimar, de fato, a nossa representatividade. É, quero cumprimentar as mulheres desse plenário, e todas aquelas que nos assistem nas redes sociais, em nome da professora Uzete, as suas filhas, Geisiana e Diana. Hoje, Júnior receberá desta casa, através de mim, vereadora, um reconhecimento justo e merecido. Quero cumprimentar o seu irmão, que veio para prestigiar o irmão de Paranaíta, ex-vereador, hoje secretário de Turismo, contribuindo com a gestão daquele município. O Júnior, o meu reconhecimento, o meu carinho, o meu respeito, e ao seu filho, também o meu carinho e o meu abraço. Precisamos continuar cobrando a gestão municipal e a própria casa, que é essa que tem a função de fiscalização, precisamos continuar cobrando as ações um pouco mais efetivas. Ações essas que se pautam na iluminação pública, num processo de compra, aquisição de materiais que se arrastam. Precisamos também sinalizar as cobranças mais efetivas das nossas estradas, das comunidades rurais, que já estão sendo é, mantidas, patroladas, mas precisamos observar o tempo. O tempo em alta floresta é precioso. Na época das chuvas, as condições de tráfego nas nossas comunidades rurais ficam comprometidas. Quero também chamar a atenção com relação aos bueiros, ao qual fiz uma indicação, bueiros esses abertos e que podem causar acidentes. Precisamos observar como estão os caminhões pipas que molham as ruas que não têm pavimentação. É uma novela, esses caminhões. Precisamos fomentar o turismo em alta floresta. Nós precisamos ressignificar as ações. Nós temos um conselho chamado CONTUR. Nossa cidade, nosso Mato Grosso, é rico em belezas naturais, expande o crescimento e a economia. Precisamos fomentar. Precisamos despir a velha política das ideologias partidárias e buscarmos a unidade estive no fim de semana na comunidade no assentamento jacaminho junto com os companheiros fazendo a entrega de títulos não importa o partido político e nem as ações importam as pessoas beneficiadas com o trabalho de todos aqueles e aquelas que buscam construir Ações públicas para os munícipes, não para grupo de pessoas individualizados. Votarei a favor de todos os projetos que nessa casa chegarem, que forem em consonância com as necessidades do povo de Alta Floresta. Um abraço carinhoso a cada um e a cada uma. Obrigado ao público que nos prestigia e que através das redes sociais nós levamos as informações e que em breve teremos as nossas sessões noturnas. Obrigada. Na sequência, a vereadora Leonice. Quero dar meu bom dia ao nosso presidente, os demais colegas vereadores, minha colega vereadora Ilmar Lee, também quero dar os parabéns, oh, o meu bom dia, desculpa, a todo o pessoal que aqui se encontra, sejam bem-vindos, os colegas de Paranaíta, obrigado pela presença de todos. Hoje eu vim aqui, não quero falar sobre trabalho. Hoje eu estou me sentindo uma pessoa muito, muito triste ainda, não vai demorar uns par de tempo para passar a minha perca da minha secretária. Na verdade, eu não tinha ela como uma secretária, mas sim como uma colega. E eu venho aqui agradecer o, o carinho do nosso presidente durante o tempo que ela teve doente. E hoje eu quero começar a agradecer o carinho que eu tive das pessoas pequenas, que eu quero dizer para vocês, assessoras, as meninas da cozinha, as meninas da limpeza, que vocês não são pequenas, vocês são muito grandes, perante ao Senhor e perante a mim e o povo, eu tenho certeza que considera. O carinho que eu tive por vocês durante o tempo que a Bel teve internada, eu jamais vou me esquecer. O carinho do Lindomar, o pessoal da, da, da equipe, as assessoras do TUT, sempre tiveram do meu lado ali nas horas mais difíceis, então eu quero dizer que as orações que vocês colocaram lá comigo, lá no Hospital Santa Rita, eu nunca vou me esquecer. As pessoas que não estiveram lá, mas sim que pediram, eu quero agradecer o pessoal dos grupos que estiveram junto comigo o tempo todo lutando pela vitória da Bel. Mas infelizmente, não era nossa vontade, mas sim a de Deus. Também quero colocar a família da Bel que ficou, a filhinha de três anos, a mãe dela, o pai dela. Eu quero dizer os irmãos, as irmãs que eu tive o privilégio de conhecer agora, durante essa doença que levou a minha assessora. Eu quero dizer para vocês, todos aqui da Câmara, que eu não tenho palavra para agradecer o carinho, o pessoal da rede social onde me acompanharam e eu tenho certeza que pediram muito para Deus a volta da minha assessora. A única coisa que eu quero guardar da Bel é uma terça-feira, há uns oito dias atrás, que eu consegui ainda ver ela com vida, onde ainda conversamos, desculpa, onde a última palavra que ela disse para mim que estaria preocupada comigo, o meu horário, Aqui da Câmara. Em tudo a Bel se preocupava. Então eu quero guardar da, da Jezebel o carinho e as coisas bonitas e as coisas boas que nós tivemos junto. Também quero agradecer os doutor. Não posso deixar de agradecer os médicos. Aonde desde a policlínica lá em cima ela fez um pedido para mim e o doutor ouviu o meu pedido. Depois veio até o regional, onde ela tinha pedido. Ali o doutor transferiu ela, que não teve outro jeito, transferiu. Chegou no Santa Rita. Ela foi muito bem atendida lá também. Os médicos me passaram tudo o que estava acontecendo. O tempo todo eu tive a par. Não como vereadora, gente. Que teve médico ali que nem sabia, eu acredito, que eu seria uma vereadora. Mas sim... Como um ser humano que estava lá dentro. Eu fiz um último pedido para o doutor, que era o que a Bel tinha me pedido, e ele cumpriu uma coisa que eu não vou poder falar aqui, mas ele cumpriu. Então eu acredito, ele me mostrou, eu tive como ver, como comprovar, que foi o último pedido que a Bel me fez, antes de ser entubada. Então, assim, quero agradecer a secretária de saúde que teve do meu lado o tempo todo ali dando apoio com as palavras, com as coisas bonitas. Quero agradecer a minha família que teve do meu lado, aguentou minhas reclamações, meu choro. Porque não é fácil, viu, gente? Você ter uma pessoa que você gosta do teu lado, porque quando você tem uma secretária, ela não está do teu lado só para escrever papel e para te entregar pronto nas mãos. Ela é uma funcionária e uma amiga sua. E que nós todos levamos isso, que nós vereadores, nós estamos aqui por uma passagem, o dia da manhã nós não sabemos, só que nós vamos conviver com todos. E essa doença é como diz o meu colega Pitoco, ele leva, gente, e ele leva mesmo. Então eu quero dizer para a população aí de alta floresta, que se cuide e que tomem a vacina. Porque a secretária de saúde me passou... Nós estamos com um monte de pessoa que não compareceu para tomar vacina. Gente, pelo amor de Deus, tome, porque não é fácil. Eu sei que na hora Deus vem buscar nós, é a hora dele, não é a nossa. Mas mesmo assim, vamos cuidar. E quero pedir desculpa se eu esqueci alguém de agradecer. E quero dizer para vocês que Deus esteja no nosso caminho e nos protegemos. Que nós não sabemos do dia da manhã quem de nós que vamos partir. Um abraço a todos. Na sequência, vereador Douglas. Senhor presidente, mesa diretora, demais vereadores aqui presentes, Senhoras e senhores, cumprimento também o seu Luiz de Almeida, secretário de Indústria e Comércio, servidor Sária Castro, diretor Fernando, diretor de trânsito, estava aqui, Indomar Leal, presente também. Todos aqui presentes, eu gostaria de cumprimentar a todos com um bom dia. Desejar aqui meus sentimentos à nossa vereadora Leonice, pela perda da sua assessoria e principalmente da sua amizade que tinha com ela, mas eu gostaria de falar no começo de meu pronunciamento aqui, senhor presidente, fazendo uma homenagem, parabenizando a todos os psicólogos, que dia 27 agora se comemora o dia do psicólogo, dia 27 de agosto de 1962, senhor presidente, o presidente João Goulart, sancionou a lei número 4.119, que dispõe sobre a profissão da psicologia, Psicologia é uma ciência que estuda os fenômenos psíquicos e o comportamento dos indivíduos, dos indivíduos, desculpa, através das suas análises das emoções e processos mentais. função principalmente do psicólogo hoje é estudar o comportamento do indivíduo social, estudando também os processos fisiológicos e biológicos, que acompanham o comportamento das funções cognitivas. Em Alta Floresta... O Serviço Público Municipal conta com 15 servidores psicólogos, sendo eles 15 homens e 3 mulheres. Principalmente atuando nas áreas da assistência social, educação, saúde. É, em tempo de pandemia, a maior demanda tem se aumentado sobre a depressão. E esses, esses profissionais, senhor presidente, é fundamental para que ajude nesse processo, principalmente na elaboração de lutos, crises de medo e ansiedade, também vítimas de violências domésticas. Grande é minha admiração por todos esses profissionais e gostaria de parabenizar a todos que são profissionais da psicologia. Em meu nome tem aqui o meu respeito e a minha, a minha admiração por todos esses profissionais. Gostaria aqui também de agradecer a presença é, da Geisiane, ali do turismo, juntamente com a sua família. Senhor presidente, gostaria aqui também, na introdução do meu pronunciamento, dizer que minha atuação aqui nesta Casa de Lei sempre será marcada pelo absoluto respeito à legalidade e à igualdade de todos os cidadãos, usando como instrumento de potencialização o conhecimento que nós adquirimos ao longo desses anos, como servidor efetivo é, das diversas áreas que nós atuamos, na Prefeitura Municipal aqui de Alta Floresta. Temos vários projetos já aprovados, temos outros projetos apresentados que serão passados pelas comissões e, posteriormente, com certeza, serão aprovados. E nós vamos garantindo o direito de todos os cidadãos através dessas leis e desses projetos elaborados aqui nessa Casa de Leis pelos nobres edis desta Casa. Quero agradecer a todos aqui presentes, que gostaria de convidar a todos vocês para participarem mais das sessões da Câmara, para participar principalmente de todas as decisões que são tomadas aqui nesta Casa de Leis, porque elas refletam é, diretamente no interesse imediato de todos vocês cidadãos. Porque são através dessas leis aqui que vocês, cidadãos, têm os seus direitos assegurados. Então é fundamental a presença de todos na participação, de todos os projetos que tramitam aqui nessa casa. Gostaria de agradecer e encerrar minha fala aqui também, senhor presidente. É, agradecendo aqui a todos os vereadores que participaram da entrega ali dos títulos é, ali na Jacaminho. Em nome do vereador Naldo, eu gostaria de agradecer a todos os vereadores que participaram é, dessa entrega, desses títulos. Encerro a minha fala agradecendo a Deus e enquanto eu tiver força, coragem e fé nós vamos continuar lutando pelo direito de todos os cidadãos alta florestense. Obrigado. Quero agradecer a presença da Bel, nossa amiga. Obrigado, Bel, pela presença. Célia de Castro, obrigado aí a todos pela presença. Eu, depois do uso da tribuna, a gente acabou passando batido. Assim que terminar o discurso da tribuna, vereador Bernardo, vamos fazer um minuto de silêncio para para Geisibel. OK? Na sequência, vereador Luciano Silva. Bom dia a todos. Vou começar aqui dizendo que nós temos uma celebridade entre nós aqui. Para quem não sabe, um grande ícone da imprensa mato-grossense hoje está presente e vai ser homenageado com uma moção de autoria do vereador José Vasneto José Esquiva, que infelizmente não pôde estar aqui por estar com suspeita de Covid. E então, eu me propus a fazer essa leitura desse texto aqui ao Flecha. Flecha foi repórter da TV... Foi repórter da TV Record, na época em que é, o programa Cadeia Neles iniciou, fazia reportagens policiais, e ninguém conhecia ele pelo nome, né? só conhecia por Flecha. Júgelas Vladas Albernaz Garcia, é o Flecha. Ele é policial civil aposentado, da mesma categoria que eu, sendo ele fundador e o primeiro presidente da Associação dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso. Seguiu pioneiro como repórter policial no Estado, quando iniciou sua trajetória como jornalista, sempre acompanhando as equipes policiais pelas cidades do Estado, mostrando em tempo recorde os fatos e notícias das ocorrências policiais. Essa parceria com as instituições, instituições de segurança o levou a ser convidado pelo comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso o coronel da PM, Jonildo José de Assis, a se tornar embaixador da Polícia Militar de Mato Grosso. Convite que foi recebido por ele com muita emoção no gabinete do comandante. Então hoje um homenageado, a moção de hoje, com certeza um ícone da imprensa de Alta Floresta, viu Flecha? Seja sempre bem-vindo a Alta Floresta, viu? Senhor presidente, eu queria aqui co começar falando sobre, aproveitar aqui, o diretor de trânsito aqui. Agradecer, lógico, né, pelo empenho, mais uma vez, pela licitação dos semáforos que vão ser instalados na perimetral. Dia 2 será feita a licitação, já está no site, no portal da prefeitura. Dia 2 será feita a licitação. Pedido também para o diretor aproveitar e fazer aqui na tribuna lombadas em alguns pontos da cidade que alguns é, condutores de veículos estão andando com uma velocidade exagerada colocando a vida de crianças, animais em risco aí, de adultos também em risco. Alguns pontos já está sendo feito, sempre enalteço o trabalho do senhor, Fernando, que realmente é merecido. E nós temos um outro problema relacionado a trânsito, vereador Menin, que é com relação às ciclofaixas. Nós estamos precisando também da ajuda do diretor de trânsito com relação à sinalização, tanto horizontal quanto vertical, mas também com relação à legalização disso, né? Precisamos resolver essa situação e colocar é, mais orientação, tanto para os condutores quanto para os ciclistas que se utilizam dessa ciclofágica. Tanto os ciclistas quanto os condutores, eles acabam abusando por desconhecimento ou por falta, é, muitas vezes, de, de orientação. Então a gente precisa resolver essa situação da forma legal aqui pela Câmara ou através da Prefeitura, o que for a lei adequada, mas, principalmente, nós precisamos já resolver essa questão de orientação de trânsito. Acho que até foi passado aqui uma, um, um, uma indicação, um, um projeto com relação a isso, né? A gente podia reforçar isso mais, Fernando, e começar a, a, a, a repassar essas orientações, tanto para os ciclistas, quanto para os condutores de veículos. Para encerrar, senhor Presidente, hoje a minha fala é curta, eu queria dizer que no período eleitoral foi vinculada uma uma reportagem no site chamado A Bronca Popular. Nessa reportagem, é, o, o, o título da, da reportagem era assim. Vinícius, falando do então candidato Vinícius de Assinazário, Vinícius elabora nota de esclarecimento e pressiona investigadores e escrivães para assinar. Então, na, no, no, o conteúdo, o teor da reportagem era que é, havia um procedimento interno ocorrendo na delegacia, e isso veio a público. E nessa reportagem dizia que o então candidato, delegado de polícia, ele havia é, pressionado os investigadores e os escrivães para assinarem uma nota em seu favor. Na verdade, isso foi contestado judicialmente. E o site, a Bronca Popular, ela foi condenado O site foi condenado a, a um pagamento de uma indenização de 10 mil reais. Então, eu queria deixar claro que, na verdade, não houve essa, essa pressão por parte dos investigadores. Muito pelo contrário, na época, na época os próprios investigadores e escrivães, que se sentiram ofendidos com a matéria que tinha saído anteriormente, decidiram fazer essa nota explicativa. Não teve pressão nenhuma do, do, do então candidato. E eu queria parabenizar também a doutora Vívia Nazário e a doutora Maria Luísa Borges pelo belíssimo trabalho. Excelente trabalho que elas fizeram em defesa do doutor Vinícius nessa situação aqui. Tanto que resultou na condenação de 10 mil reais para o proprietário do site. Então é isso, obrigado a todos. Na sequência, vereador Marcos Menin. Bom dia, senhor presidente. seu nome, cumprimento a mesa diretora, vereadora Leonice, vereadora Ilmarli e demais vereadores. Queria aqui cumprimentar meu amigo, ex-vereador da cidade de Paranaíta, ex-secretário de Cultura, Netinho. Parabéns pela sua luta na nossa irmã Paranaíta. Quero cumprimentar seu Demar e toda a imprensa. Ex-prefeito Elói Luiz de Almeida, diretor Fernando, ex-secretária de Meio Ambiente Célia, seu Manuel, representando o Rotary, minha amiga Bel. Queria cumprimentar a equipe do Tito, nosso jurídico, em nome do doutor Giovanni. Seu presidente, queria aqui deixar os meus sentimentos a Geisbel também, que Deus possa estar recebendo de braços abertos, uma pessoa do bem, e que lá de cima pode estar olhando por nós. meu presidente, quero aqui comentar algumas coisas a respeito do, da entrega dos títulos da Jacamin 2. No ano de 2017, fizemos a primeira reunião aqui na Câmara Municipal, com a presença do deputado Dilmar Dal Bosco, foi a minha primeira ação que eu fiz como vereador. Convidei vários vereadores para participar. Não apareceram quase ninguém, porque não acreditavam na luta. Inclusive, até na reunião, comentei que talvez a minha estrela brilhasse, porque na época que meu pai foi deputado, ele foi o presidente da Comissão de Terra do Mato Grosso e conseguiu documentar as terras para os fazendeiros grandes, e eu, como vereador, a minha luta era para que documentasse os pequenos. E está aí. Foram entregues os títulos na Vila Rural 1, Vila Rural 2, e ontem foi entregue Jacaminho 2. Se tem um deputado que trabalhou, que correu, que começou e foi até o final, chama-se Dilmar Dal Bosco. E essa luta, quantas e quantas vezes eu fui até o Intermate. E digo mais, governador, ex-governador na época, senhor Pedro Tax, prometeu que ia ser gratuito e que ia começar a ser feito esse serviço na semana seguinte. Se passar uma semana, duas semanas, três semanas e nada. Liguei para o presidente, senhor Cândido Teles, aonde ele falou, vereador, não tem como fazer porque não tem mão de obra. Falei, nosso serviço foi em vão. Mas não me deixei abater e fui atrás para resolver. Aonde procurei o escritório, terra consultoria, o senhor Valdir, e fiz um orçamento com ele. E ele me passou um valor que eu achei que o pessoal tinha condições de pagar. E convidei o para ir a Cuiabá, para a gente fazer essa proposta do público privado para resolver. E olha, senhores e senhoras, virou modelo para o Mato Grosso. Hoje, a Alta Floresta é modelo, o Intermate está usando o que foi feito em Alta Floresta. Aí eu fico triste, seu presidente. Depois de tanta gente andar, tanto correr, se faz um dispositivo e coloca as pessoas de fora. Quem realmente sabia? Quem realmente podia contar a história. Porque quem estava naquele dispositivo não sabia contar a história. A Célia foi secretária e ajudou muito. Só fizeram questão de contar o final. Não existe final sem começo. Tem que respeitar cada um que trabalhou. Porque o pior é o começo. O final é só festa. É churrasco, como teve ontem. Então nós temos que rever isso aí. A comunicação da Prefeitura Municipal de Alta Floresta tem que aprender muito. Parece que estão fazendo roteiro de filme mexicano. Só tem que aparecer o prefeito. Para. Prefeito bom é que tem base forte. Prefeito bom é aquele que tem seu aliado junto. Vamos representar a Alta Floresta também, senhor presidente? Em Sinop, na Ferrogrão? Eu, Vossa Excelência, vereador Claudinei, vereador Ailton, era para ter feito uma foto, um vídeo, falando que a gente também estava apoiando, mas infelizmente a comunicação da prefeitura só faz com o prefeito. Nós temos que chamar a atenção, ou nós somos unidos, ou nós estamos aqui só para fazer bonito para o prefeito. Nós temos que fazer bonito para a cidade, para a alta floresta, nós temos que parar com o filminho. Nós temos que trazer a realidade da coisa. É isso que se faz, é com companheirismo. Quero aqui agradecer a presença dos vereadores que estavam lá presentes ontem: Ailton e o Marli, Leonice, Naldo, meu amigo Adelso, Claudinei. Quero agradecer. E eu estava vendo as fotos, na maioria das fotos eu estava sozinho no começo. Vocês não eram dessa época. Se fosse, eu teria certeza que vocês estavam me acompanhando. Então, senhor prefeito, esse é só para dar um detalhe para a comunicação, para eles estarem mais atentos e fazer as coisas certas. Quero aqui também, senhor presidente, dizer sobre o meio fio do bairro Primavera. Consegui 100 sacas de cimento para ajudar. E consegui também... A máquina, fa... A máquina de fazer o meio-fio, para ajudar também. Agora eu não aceito mais falar que não vai fazer. Ou que vai demorar. A minha parte eu estou fazendo. Sou base, sou firme, sou forte. Mas não sou capaz de ninguém. Sequência, vereador Bernardo. Senhor presidente, companheiros vereadores, companhia, mesa diretora Companheiros vereadores, companheiro plenário, Vereadora Eumarli, vereadora Leonice Quero cumprimentar companheiros que trabalham na assessoria Doutor Giovanni, cumprimentar a equipe aqui Os funcionários dessa casa, Rose, no seu nome quero cumprimentar toda essa equipe Cumprimentar aqui a Bel pela presença. Seja bem vinda Bel. Seu Manel. Quero cumprimentar o Frecha. Seja bem-vindo a essa casa. Quero cumprimentar o vereador Netinho de Paranaíta. Paranaíta deve muito a vossa excelência, Netinho. Eu acompanhei seus mandatos lá na, na na Câmara de Paranaíta. E realmente, Paranaíta tem que ter orgulho de, da Vossa Excelência quando foi vereador. Porque realmente, se hoje está o que está, porque o senhor bateu duro, conseguiu é, alinhar as coisas, né, presidente Tucci? Para que as coisas fossem da forma que hoje está acontecendo, bem melhor do que era antes. Lembro da batalha, da luta, da briga. E não foi fácil, vocês passaram bons bocados ali. Então, só parabenizar, estou falando isso daqui, porque muitas das vezes nós, como vereadores, as pessoas não vê o nosso trabalho. Mas eu acompanhei a Vossa Excelência, por isso estou dizendo do excelente trabalho que fez em Paranaíto pelaquela população. Foram vários mandatos, né, Netinho? Quantos mandatos? Cinco mandatos. Parabéns. Quero cumprimentar seu Eloy, quero cumprimentar a Célia. No seu nome, Célio, quero cumprimentar todos os funcionários da Prefeitura que nos honram com sua presença. Quero cumprimentar os funcionários do nossos gabinete, na pessoa da Rayane. E, infelizmente, hoje nós não temos né, a Gisbel, que era funcionária da vereadora Leonice, mas assim que Deus o tenha no Reino da Glória. quero falar senhor presidente do ofício que fizemos é a solicitação ao secretário de obra para que faça aquela ponte lá na quarta leste né, que se de preferência que faça de tubo de batistaca alguma coisa nesse sentido para que fica definitivamente pronto eu não posso esquecer aqui de agradecer todo toda a imprensa que nos prestigia aqui hoje e todo o pessoal que nos acompanha através do Facebook, da Rádio Câmara e da TV Câmara. Seja bem-vindo, estamos juntos. Quero parabenizar o Lindomar Leal pelo excelente trabalho que vem fazendo. E já deixa a minha dica aí, vereador menino. ó um cara bom aí. Só que daqui não, o Tute não vai liberar, né? Vou poder divulgar os trabalhos dos vereadores, do, do prefeito, do secretário. O senhor vai aparecer na primeira capa. Senhor presidente, eu a minha neta fala bem assim, ela me chama de Doda. Doda, eu tenho um presente para você, tenho uma surpresa para você. Fecha o olho. Eu quero dizer à população de alta floresta que nós temos uma surpresa para vocês. E eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês essa é a maquete das casas da 200 e 13 casas que a gente vai fazer em Alta Floresta. Luta, vereador Menin. Nossa, ainda como diretor de habitação. Trouxe para todos os vereadores ter os funcionários dessa casa, o público presente. E dizer da minha felicidade e da minha alegria do governador ter vindo aqui em Alta Floresta e já assinado esse convênio. Projetos são demorados. Muitas pessoas ficam ansiosas, porque às vezes a gente politicamente acaba falando e as pessoas ficam é, na expectativa. E o senhor Elói acompanhou muito bem isso, né, senhor Elói, como secretário de obras ainda na época. Mas, graças a Deus... O governador assinou o convênio e nós vamos ter a tão sonhada, né, vereador Luciano? A nossas 213 casa. O vereador Luciano fala se não fosse a gente junto, não conseguia, né, Luciano? Mas graças a Deus. E aí eu quero ver aqui se eu consigo ler a matéria que foi publicada pelo governador do estado de Mato Grosso no seu face desde mão quero agradecer ao vereador Tucci pelo elogio que a vossa excelência fez lá na página né vereador Tucci só agradecimento, você sabe que é de suma importância é bom pra gente, motiva e faz com que a gente possa continuar lutando olha o que diz o governador Mauro Mendes meus amigos Assinamos no início desse mês um convênio com a Prefeitura de Alta Floresta para a construção de 213 unidades habitacionais nas cidades. Sabemos que a casa própria é um sonho de muitos, e nós do governo vamos continuar investindo forte nessa área. Minha esposa, Virgínia, me cobra diariamente essa pauta, pois ela sabe que construir casa é levar dignidade a quem mais precisa. As casas terão 51 metros quadrados e só neste projeto o governo de Mato Grosso vai investir mais de 3 milhões em infraestrutura para a execução da pavimentação asfáltica, drenagem e passeio público. A todos, vamos, ao todos, vamos investir 120 milhões para subsidiar subsidiar a construção de moradias populares em todo o Estado, por meio do programa Mais Habitação, que faz parte Mais MT. Então assim, senhor presidente, só para dizer da alegria, da felicidade que estou, e cobro as pessoas que estão, principalmente a engenharia, que acelere, porque o governo já falou, nós temos 3 milhões para começar a fazer a infraestrutura ainda esse ano, mas depende da engenharia do município. Acelerar para que as coisas aconteçam. Então fica aqui a minha reivindicação, que a Prefeitura, vereador Claudinei, possa fazer também a sua parte. Eu, vereador Tuti, no mandato passado, quando trabalhei na Departamento de Habitação, nós deixamos 50 casas populares para ser feitas na zona rural. Pronta, só faltava... Alguns detalhes da engenharia para, para ser liberado essas casas aqui no, no, no município. E aquela vez nós perdemos 50 casas que era para ser feita na rural. Era a Casa Popular Rural. Muito obrigado, senhor presidente, e a todos. Sequência, vereador Claudinei. Bom dia. Bom dia a todos, amigos vereadores, vereadora Leonice, vereadora Ilmar Lee. Léo, é com muito sentimento que a gente sente a falta da Bel entre nós. Imaginamos o tanto que a família deve estar sofrendo, mas a vida tem que continuar, né, minha irmã? Quero aqui agradecer a presença da minha amiga Bel presente na casa, Célia de Castro, seu Manuel, seu Eloy, Fernando... É, a família da Geise, netinho, vereador lá de Paranaíta, enfim, todos presentes, Flecha, que vai ser homenageado, todos presentes. Seu presidente, é, eu quero já de antemão começar a falar a respeito do evento que foi realizado ontem, realmente o vereador Menin tem razão no que, no que citou aqui, é uma luta que vem há mais de cinco anos, por parte da administração municipal, faço parte dessa luta, desde quando estava na prefeitura e depois também como vereador. Tivemos muitas reuniões em Cuiabá, no Intermate, Procuradoria Geral de República, inclusive com o Menem presente, viu, vereador Arnaldo? E agora que o filho está bonito, é realmente lindo de ver e maravilhoso. É, todo mundo é pai, né? Ontem, para se ter uma ideia, no ato lá, para a gente ter o uso da palavra, o presidente da casa teve que quebrar o protocolo e ceder, para a gente poder dar um, um comunicado para o pessoal lá, porque a gente está tanto tempo lutando por isso, é, atendendo a comunidade, fazendo visita em Cuiabá, cobrando os nossos representantes no Estado, e infelizmente, eu acho que não acompanharam toda a história de o que foi esse título lá. E vai continuar, porque ontem teve reunião com o Intermate e, e o pessoal que tem o Jacaminho 1 e também toda a região da pista, viu, vereador Arnaldo? inclusive ali onde Vossa Excelência reside, e o presidente do Intermate já deixou certo e deixou a cargo do Escritório Rocha que dê continuidade nesses, nesses lotes que estão lá, porque tem sim a intenção de dar a escritura a toda a população daquela região, então Menin, vamos continuar com essa luta aí, eu acho que ontem foi só uma das etapas, ainda tem continuidade que seja justo a quem fez justiça, eu acho que isso precisa tanto nessa casa como em outras situações, começar a re ser revisto isso vem da administração doutora Ziel secretária Altamir, secretária Elza, Célia de Castro também tem participação, Gersilene então, eu acho que sim, precisa rever os atos da nossa assessoria de comunicação do município. Tenho certeza que o prefeito não tem ciência disso e não foi consultado sobre isso. Mas a gente precisa rever isso aí. Foi dito aqui pelo vereador Arnaldo com relação aos ônibus da pista do cabeça. Vereadora, a prefeitura já adquiriu e já pagou cinco novos ônibus para o transporte escolar, e o acordo que foi feito com o prefeito, com vossa excelência e os moradores de lá, é que aquela comunidade vai ser atendida com veículos novos. Então a intenção da prefeitura é não mais contratar ônibus, vai fazer com a frota do município e está aguardando a vinda desses novos ônibus. Ontem na a comunidade, os professores cobrou o prefeito sobre isso, então a resposta da secretária é essa, até o mês de setembro já deve estar rodando já essa frota que tem aí antiga, que está sendo feita a revisão, mas a intenção lá na sua região, vereador, é ser atendido com veículos novos e aos veículos que estão chegando aqui em Alta Floresta. Com relação à situação do serviço da Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança, dia 2, né, Fernando, haverá a licitação de novos conjuntos de semáforo, Vai ser atendido ao entorno da Perimetral Rogério Silva, a entrada do Jardim Camélia, Boa Nova 1, Camélia Boa Nova 1 e Almeida Prado. Então, já, acho que isso aí já está solucionado, né, Fernando? Dando a licitação não sendo deserto, acho que a gente vai poder dar uma solução para isso aí. Até porque Alta Floresta, na última semana que se passou, muitos acidentes aconteceram. Eu penso que a sua secretaria, junto com... Polícia Militar deva fazer, e deve estar pensando nisso, uma campanha de conscientização com a população. Eu acho que realmente a gente precisa agilizar essas situações de redutor de velocidade. O prefeito tem falado muito em pardal, né? Vamos ver se a gente consegue dar uma resposta para a população com relação a isso, porque num final de semana só, perdemos três vidas nos trânsitos de alta floresta. Então... Precisa ser dada uma resposta, uma resposta urgente. Com relação à engenharia da prefeitura, conversei com o senhor presidente hoje, nessa semana ainda, viu, Bernardo? Vamos trazer os engenheiros aqui para a gente conversar. Espero que o prefeito também possa vir junto. Vou pegar essa agenda hoje ainda, para que a gente possa dar uma solução, não só para nossos projetos que a gente solicita aqui, mas também a mudança que a engenharia fez, Tão radicalmente que os dinheiros do município não estão conseguindo acompanhar o ritmo. Então, muito projeto para ser aprovado, está muito lento, está um pouco lento, a gente vai trazer para cá para ver se a gente consegue uma solução para dar agilidade nisso. Enfim, é só. Obrigado a todos e um bom dia a todos. Quero manifestar meu apoio... É, ao vereador Arnaldo Claudinei Menin pela luta referente aos títulos entregue ao vereador Marli ontem lá no assentamento 26 anos de espera, né? Ontem graças a Deus pegaram o, o documento oficial e agora realmente estão de posse é, da sua propriedade eu, eu, na verdade eu, eu no meu primeiro mandato, Netinho, eu fui lá pra tentar organizar isso, eu desanimei, porque o treino era tão complicado, cara, por Deus do céu. Cheguei no Intermate umas duas vezes, até comentei com o vereador Menin, pra Menin, eu já desisti, porque eu já fui duas vezes lá e era complicado. Então, Menin tem o seu mérito, o Claudinei, o Naldo, enfim, todos, né, deputado Neninho, por último, também nos ajudou lá, é, Dilmar, então... Na verdade, a grande vitória é daquela comunidade, daquela população. Então, mais uma vez, parabenizar, Menin, você, Menin, Naldo, é, Claudinei, né? e também a Secretaria do Meio Ambiente, também que foi fundamental na organização da documentação é, para que tudo isso acontecesse. Quero, aqui, vereador Luciano, é, agradecer o apoio do doutor Vinícius essa semana, Semana passada, né, com referente algo acontecido lá na na Gleba Rio Azul, o acidente com o menino da Serraria, infelizmente uma tora se desprendeu a hora que ele soltou o cabo do caminhão e, e veio a óbito. O doutor Vinícius deu uma atenção especial, o pessoal da Politec, então leva lá o nosso abraço a ele. Eu já o agradeci, mas por favor, você eu, eu tinha até brincado com ele, né, depois da eleição, fiquei com raiva e deletei ele, mas era brincadeira, é brincadeira. é. Mas já agradeci pessoalmente também e mais você também eleva nossas, é, o, o nosso abraço, o, o nosso carinho. Quero é, dizer aos senhores que nós estamos organizando a entrega do, do título de Mulher de, Destraque, né? Provavelmente vai dia, dia, dia 3 de setembro A gente vai estar tá comunicando Os senhores vereadores é... Gostaria Nesse momento de pedir um minuto de silêncio Não só a Geisibel Mas também o vereador Luciano perdeu o pai Na sexta-feira e, e um tio, né Luciano? Um cunhado Desculpa, um cunhado Essa doença não está sendo fácil né? Então quero aqui agora Nesse momento pedir um minuto de silêncio a todas as vítimas do Covid-19 no município de Alta Floresta e no Brasil. Antes da gente continuar, também quero parabenizar o vereador Bernardo. Vereador Bernardo, você, a tua luta com relação à habitação, isso aí realmente nós enxergamos não é de hoje, né? Parabéns. É, parabéns a todos os vereadores pelas conquistas, né? Luciano com deputado Medeiros, Menin com o Dilmar, com o Juarez, aí né? Ailton, Leonícia e eu com o Nininho, Neri e Fávaro. Né? Douglas, correndo atrás também do, de, de, de, de aporte financeiro para o município, já tem emenda carimbada, Adelso enfim, e o Marli, né? Claudinei também. Está todo mundo correndo, buscando em ajudar o município de Alta Floresta. Solicito o senhor secretário, do, solicito o senhor do soberano plenário autorização para dispensa do intervalo regimental. Todos concordam? Passamos a ordem do dia. Solicito do senhor secretário leitura do projeto de lei, de, projeto de decreto legislativo, número 015, barra 2021. Projeto de decreto legislativo, número 015, barra 2021. O assunto concede título de cidadão honorário alta ao deputado federal Neri Geller e da outras providências. Autoria, vereador Francisco Euto dos Santos e Reginaldo Luiz da Silva. Decreto Legislativo 015-2021. Discussão. Vereador Marli Senhor Presidente, espero que esse título, concedido ao nobre deputado, sirva de elemento balizador para que o nobre possa merecer de fato o cumprimento do artigo 142, a linha D, desse regimento interno. O meu voto será favorável, porém, faço essa ressalva. Decreto Legislativo, continue a discussão. Vereador Luciano. O artigo e a linha citada pela vereadora Ilmarli. Trata de um requisito, senhor presidente, que diz que a concessão de título de cidadão honorário ou qualquer outra honraria ou homenagem à pessoa que reconhecidamente tenha prestado serviço ao município. Eu confesso, também vou votar favorável, senhor presidente, mas eu confesso que eu procurei alguma coisa na internet e eu não achei nada. Achei muita carona, é, apoiando o senador Fávaro com relação a busca de, de emendas para o município, apoiando o, vereador, o deputado Nininho apoiando o governador mas eu não achei nada efetivo então assim, é só para a gente tomar esse cuidado, que deve ter sim alguma coisa que ele deve ter feito, acredito que ele deve ter feito sim alguma coisa senão os vereadores não estariam fazendo essa proposição mas só que é, um título de cidadão honorário é um é uma honraria muito elevada então que, que se observe esses requisitos nos próximos para que a gente possa é, é, chegar aqui e votar com a consciência tranquila, com a consciência limpa. E se tiver alguma honraria, é, tiver algum, é, alguma coisa que foi feita e eu não consegui encontrar, que os vereadores se à vontade e, e coloquem aí é, à disposição. Continua a discussão. O vereador Arnaldo? Então, vou discutir rapidão. É... O título de cidadão honorário, ele foi realmente confe é, confeccionado ao deputado Neri. Vamos, vamos votar hoje. E é, é, a gente tem uma lista extensa aqui de pessoas que receberam. E teve serviço prestado no nosso município, né? É, então, é, quando a gente destina um título de cidadão, igual o vereador Arnaldo, o vereador Ailton, é, a gente pode ter a consciência tranquila que, indicando para quem realmente tem serviço prestado, o município de Alta Floresta. É, deputado Neri Geller, né, como ministro da Agricultura, é, no pouco tempo que ele ficou lá no governo, inclusive do PT, da Dilma, ele encaminhou para nós uma patrulha mecanizada para o Sindicato Rural. É, está é, na CINFRA hoje, já protocolado, 2 milhões de reais de asfalto. A Prefeitura deve assinar o convênio agora uns 15 dias. E através do deputado Neri, também tem um caminhão que a Prefeitura vai licitar agora. Um caminhão no valor de 500 mil reais. Um caminhão caçamba. Uma patrol e uma PC. Então, realmente, é... Jamais estaríamos indicando o título do vereador Naldo, vereador... eu estou uma pessoa que não tivesse serviço prestado. E eu até concordo às vezes, vereador Luciano, com vossa excelência. Né? Aqui nós, Henrique Lopes do Nascimento, Supremo Deputado, Walter Pereira; Ademir Brunetto, né? Chico Dalto, Leonel Brizola, Massal danos Sarney, realmente, são pessoas que merecem também. Por que não? Né? Vai de cada um. Continue a discussão. Senhor Presidente, eu só quero que fique claro que eu não sou contra a concessão de título de cidadão honorário para ninguém, não. Eu quero só deixar claro que o regimento interno, ele faz uma previsão de um requisito. E não estava, esse requisito não foi cumprido nesse projeto, nesse, nesse decreto. É, isso que o senhor acabou de citar do, do deputado Neri Geller não estava lá no projeto. E eu procurei, fiz uma busca rápida e não encontrei. Então, assim, sou favorável sim a que se homenageie, sim, os, os, os, as pessoas que colaboram com o nosso município. Tanto, abri, falei, é, é, o espaço para que possa ser colocado. Então, parabenizo o senhor por ter é, apresentado os trabalhos feitos pelo é, deputado Neri Geller e que continue a trazer mais benefícios para nós. Meu voto é favorável. Tudo bem. Continua a discussão. O vereador Irmali. Quando fazemos citações ao nome das pessoas, não necessariamente na particularidade. Mas no quesito contribuição serviços prestados, o presidente ao mencionar Henrique Lopes do Nascimento, quero dizer que é um suplente de deputado que, muitos, que muito antes nós temos construído em Alta Floresta piso salarial da rede municipal. Nós temos construído aqui a lei 931/98. Vereadora, então, com essa contribuição, em cima, então a, a discussão é exatamente. em cima do decreto, tá? Então, com relação ao decreto. Expôs-se a concessão do título, sou favorável, mas simplesmente chamei a atenção de um artigo que é dessa casa, ao qual não fui eu que escrevi, mas apenas cumpro. Continua a discussão. Em votação. Quem estiver. Miranda Adelson. Bom dia a todos, senhor presidente, realmente é um título de grande significância. Eu gostaria apenas, concordo com a vossa senhoria, concordo com os vereadores, eu, Marli, concordo com o Luciano, mas gostaria também que os vereadores Naldo e Ailton também pronunciassem na defesa do motivo de dar esse título. Também, se possível, né? Porque vossa senhoria citou ele fez realmente o, é, o trator mecanizado e tem muito por se fazer. Eu seria mais salutar, concordando com o Luciano, e não negar. Vamos aprovar, com certeza. Mas para o futuro, porque ele vai trazer bastante coisa e tem compromisso com a gente. Continua a discussão. Em votação. Quem estiver de acordo permanece Como está? Que foi o contrato que se levante. Decreto Legislativo. Projeto de decreto legislativo 015, barra 2021, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura do projeto de decreto legislativo 016, barra 2021. Projeto de decreto legislativo número 016, barra 2021. Assunto concede título de cidadão honorário alta florestense ao senador Carlos Fávaro e dá outras providências. Autoria vereadores Oslen Dias dos Santos e Leonice Claus dos Santos. De... Projeto de decreto 016 em discussão. Vereador Imarli vereador Luciano. Na mesma concomitância das discussões o meu voto também é favorável. Mas o meu voto favorável, ele tem apenas um elemento balizador. Chama-se um convênio assinado de 31 milhões para micro, a micropavimentação asfáltica das nossas ruas de alta floresta. Se os projetos e as pessoas que contribuem com essa população que sofre a cada dia com as condições das ruas, das estradas, se essas pessoas contribuem com alta floresta, não tenho por que não votar favorável. Mas faço apenas essa ressalva, com relação ao título dado ao senador Carlos Fávaro. Vereador Luciano. Senhor presidente, é só reforçar o que já foi dito na, na, no projeto anterior. É que se observe esse requisito nos próximos, para que a gente não fique perdido sabendo se realmente essa pessoa tem ou não trabalho prestado por Alta Floresta. Quero... É, também discutir aquela obra é, secretária Eloy, da ponte da MT 325, que está em construção ali também foi um trabalho do senador Carlos Fávoro, junto com o deputado Neri que aquilo lá é recurso federal repassado ao governo do estado Fávaro com Neri é, quando eu, eu falo Favro, Neri e Nininho, é que eles estão trabalhando junto. As emendas são destinadas junto, você entendeu? Tanto ela como estadual, como federal. É uma parceria que eles fizeram e eles trabalham junto. Neri põe uma emenda em Água Boa, Nininho põe em Sapezal, Favro coloca em Alta Floresta. Então eles sentaram junto para trabalhar e da forma que eles estão trabalhando, atende muito mais o município como se fosse no individual. Então isso... Quem ganha é o município, quem ganha é o estado de Mato Grosso, né? Então, quero deixar bem claro também que a ponte da 325 é um trabalho do senador Fávoro, do deputado federal Neri Geller e também do deputado Nininho, tá? Só para pra gente deixar é, ciente. Projeto de decreto legislativo 016, em discussão. Em votação, quem estiver contrário permaneça como está. quem for contrário que se levante. Projeto de decreto legislativo 016, aprovado. Solicito do senhor secretário a leitura das moções 036, 037. Moção número 036, barra 2021, assunto congratulações com o senhor Francisco Júnior Nunes pelos relevantes serviços prestados à comunidade. Autoria, vereadora Francisca e Marli Teixeira. Vereador, cinco minutos. Senhor Presidente, público que nos assistem, eu quero fazer um agradecimento especial à família do Júnior, que nos assistem pelas redes sociais no Rio Grande do Norte. É, em nome da minha família, em nome da minha irmã e ilma, que se encontra aqui presente, é, quero agradecer a essa família que me deu essa oportunidade junto a 587 pessoas que foram às urnas me colocar nesse espaço para que eu os representassem. Essa família é uma delas, ao qual eu agradeço a cada um e a cada uma que possibilitou a mim essa oportunidade de representatividade e de reconhecimento àqueles e aquelas que contribuem de forma direta ou indireta a nós e à nossa comunidade é Francisco Júnior Nunes conhecido como Júnior da Semate, residente em alta floresta há 24 anos 24 anos de serviços dedicados a população, a comunidade e as empresas onde este trabalhou. Empresa Rede, empresa Semate e hoje Energiza. Empresa essa que Júnior, popularmente conhecido, encerrou a sua jornada profissional. Completou o seu ciclo de vida profissionalmente e hoje presta um valoroso serviço. Serviço social este dedicado à comunidade São Francisco e à paróquia Santa Cruz. Júnior é esposo da professora Uzete. Pai da Diana, pai da Geisiana e pai do Emanuel. Um pai dedicado, companheiro e amigo, inclusive amigo da minha família. Reconhecer e valorizar o ser humano em vida é algo que precisamos exercitar no nosso dia a dia. Abraçá-los, elogiá-los, reconhecer os méritos e valores, principalmente em tempos de pandemia. Um abraço, uma palavra, vale muito mais do que às vezes um objeto financeiro. É com grata satisfação que hoje entrego a você essa moção de aplausos pela sua vida, da sua família e do seu trabalho. Geisiana, muito obrigado por me oportunizar a fazer isso. Obrigado. Moção 037 em discussão, pelo autor. Tem a 037 também. Quem que é o autor da 037? Nós vamos discutir para depois né, voltar. Não tem? Ah, o Zé, você não ia, você não ia... Falou? Então, tá bom. Então, moção 036, 037, em votação. Aprovado. Comunico, senhores vereadores, que a ata dessa sessão será redigida e deliberada conforme disposição regimental. Não havendo mais nada a tratar, agradecemos a proteção de Deus e a presença de todos. Está encerrada a presente sessão. Ótimo. Pedi para ele vir aqui na frente, para a gente fazer a foto, ok?